Em meados do século XVIII, o Vale do Rio Paraíba, na capitania do Rio de Janeiro, era considerado pelos portugueses como Sertão dos Índios Bravos. Ali foram estabelecidas as últimas aldeias do período colonial. Ao norte, próximas às fronteiras de Minas Gerais e Espírito Santo, foram criadas as aldeias de São Fidélis, São José de Leonissa da Aldeia da Pedra e Santo Antônio de Pádua, enquanto no sul estabeleceram-se Valença e São Luís Beltrão. Nelas, foram aldeados os índios coroados, puris e coropós, entre muitos outros. Essas aldeias eram regidas pelo Diretório dos Índios, nova lei da coroa portuguesa para regular a vida dos índios aldeados. Elas tinham um objetivos semelhantes ao das antigas aldeias da Capitania do Rio de Janeiro, criadas nos séculos XVI e XVII. Visavam incorporar os chamados Índios Bravos ao Império Colonial Português e expandir a administração lusa pelos sertões, garantindo a soberania de suas terras para a coroa. Além disso, os índios deviam continuar servindo como mão de obra para colonos, missionários e autoridades. Os Padres Capuchinhos foram, nesse período, os principais responsáveis pelo estabelecimento e administração dessas aldeias. Os fazendeiros da região, necessitados do trabalho dos índios, também se interessavam em trazê-los do sertão e em criar aldeias. Os índios circulavam intensamente entre aldeias, fazendas e sertões. Podiam ser apresentados nas descrições de viajantes, nos discursos de políticos e intelectuais, ou em outras fontes históricas, ora como selvagens, ora como civilizados, ora como índios, ora como mestiços.